Agora, uma coisa que não tem como mudar é o fato de eu ser baixinho. Isso não tem, não tem escapatória. E como tem apelido para baixinho? Os mais comuns são anão de jardim, uh, o que mais? Chaveirinho, chaveirinho, e pintor de rodapé. Esses são os apelidos mais comuns. Quem é baixinho está se identificando lá, tá vendo lá. E, só que eu tenho os meus três preferidos. Os meus três, os meus três preferidos são... Uh, pouca Sombra... ou oh, Pouca Sombra, chega aí! Esse é sempre, esse é, é hilário. Noivo de bolo... Sabe aqueles noivinhos de bolo? Top! E o meu preferido, e que só os inteligentes, eu sei que vão rir aqui agora, é... surfista de micro-ondas. Não vi muita gente rindo, então, né? Entendeu? <risos> hum. Ah, entendeu? Palmas Mastra Ela que entendeu! Demorou mais veio! Eu sempre dou um tempinho. Era isso o tempo todo. É uma...